E aí galera do canal, aqui é o e hoje estamos com mais um vídeo E é o seguinte, eu vim mais para reclamar com por vocês Porque eu fiz um evento de sorteio de gold no canal E é só pra quem tá participando, tinha quatro pessoas vendo E o chato foi que das pessoas que foram sorteadas, nenhuma das quatro estava lá Só uma das quatro que estavam lá que foi sorteada Então o que eu fiz, eu dei, após outras 3% que não foram sorteadas Dei 200k de gold para cada um pra não ser como uma banana porque acha chato isso, a galera ficou me vendo por 40 minutos, reclamando que a galera não tava lá procurando, perguntando, então, gente, agora tentativa com o LoL galerinha aqui, joga LoL, todo princípio de trazer LoL pro canal, para ver se a galera vê, se interage mais porque nunca fiz a dica é galera só vê os vídeos, não interage, pouca gente interage Faço algum evento, ó. outra vez o um cara ganhou, o outro cara foi sorteado duas vezes e não apareceu Nem na primeira nem na segunda Então, galerinha do canal, eu vou sortear duas skins misteriosas para quem foi sorteado Ou uma skin que esteja na promoção até 400 e pouco A pessoa vai decidir Então gente, se inscreva no canal, compartilha, comente esse vídeo Você que joga LOL, estou sorteando do skin, do skin misterioso ou uma skin da promoção vai de você, vamos ver um exemplo aqui promoção, alguma skin que esteja em promoção para vocês poderem levar lá aí. promoção, ó. eu poderia levar qualquer um desses skins aqui não é minha até então teria uma skin dessa promoção então gente, compartilhe e se inscreva no canal e fiquei um pouco desanimado com isso porque fiz um bagulho ser legal um monte de gente comentou Tô achando que ia ter bastante gente participando. tem sempre fazer um bagulho da hora, tipo... Eu fui com a ideia de fazer o que lá de desenho. E a galera que acertasse mais levava. Eu posso fazer isso com, com LOL, mas eu preciso que vocês participem da live. Vejam, pelo menos, porque senão não rola. Então, obrigado, a gente. Se inscreve no canal, compartilhe. Desculpa, estar tá desanimado. Eu sempre faço animado, mas isso aí me chateou muito. E foi.